Ah, olá, bem-vindos à Biblioteca de Alexandria. É, se você como eu está pensando o que fazer com tanta coisa virada, fica com a gente. Hoje vamos falar sobre o turno, suas fases, o que pode e o que deve ser feito em cada uma delas e outras coisas importantes. Antes de continuar, Clica nesse vídeo aqui do lado. Vai ser importante que você assista ele porque o primeiro vídeo da série fornece informações super importantes para você compreender o que a gente vai falar hoje aqui nesse vídeo. É rapidinho, é só clicar aqui. Como a gente falou no primeiro vídeo, Magic the Gathering é um card game baseado em turnos. E hoje é sobre o turno que vamos falar. O turno é uma das coisas mais importantes de se aprender em Magic. E apesar de parecer complexo no início, uma vez que você compreende ele, ele se torna uma segunda natureza. E a gente veio naturalmente facilitar essa compreensão. Vem comigo para a mesa de jogo. E cá estamos na nossa mesa de jogo. Estou aqui com o meu primo Goblin e a gente já decidiu quem vai começar. Para decidir quem começa é muito simples. Você pode jogar dados. Ou você pode mesmo tirar no paro ímpar. Bom, existem muitas formas. Jogando uma moeda, você pode decidir. Depois disso a gente embaralha os nossos grimórios. Depois que você embaralhou o suficiente, é sempre de muito bom tom você entregar o seu deck para o seu oponente ou mesmo embaralhar mais um pouco ou só cortar o deck. É sempre importante que você garanta que você tem uma ordem aleatória das suas cartas Que você não passou nenhuma carta para cima, que você não está tentando trapacear É uma, um código de etiqueta dentre os jogadores de Magic Depois dos decks embaralhados, cada jogador compra 7 cartas Se por acaso você não está satisfeito com a sua mão Uh, não veio terrenos, não veio um número bom de criaturas, não veio aquela mágica que te ajuda a ganhar o jogo com mais rapidez. Você pode muito bem colocar a sua mão de volta no seu Grimório e embaralhar ele mais uma vez. E depois comprar uma mão com um card a menos nesse caso, 6. Você pode fazer isso quantas vezes você desejar, sempre comprando um card a menos. Se você comprou 6, 5, se você comprou 5, 4 e assim por diante. E depois que você resolveu ficar com a sua mão, você pode pegar o card do topo do seu grimório e decidir se ele vai ficar no topo ou se ele vai para o fundo. Esse processo é chamado de mulligan. Bom, como eu já falei antes, a gente já decidiu quem começa. O meu primo Goblin vai começar. E quando ele começar, ele não vai comprar um card. Ele vai começar jogando. Perfeito. Ele passou o turno para mim. Agora eu, no meu turno, posso comprar um card. Eu jogo. Investigador de segredos. Passo o meu turno. Agora. Que é o próximo turno do meu primo Goblin Ele pode comprar um card E assim os jogadores vão comprando cada um um card Ao início de cada turno A gente vai entender um pouco melhor essa parte de comprar cards De desvirar coisas a partir de agora Vendo as fases do turno O turno é dividido em cinco fases Fase inicial Fase principal pré-combate Combate Fase principal pós-combate E fase final Cada fase é dividida em etapas. Para entendermos bem, vamos olhar para cada fase individualmente. A primeira coisa que se faz quando o turno começa é desvirar todos os cards virados, se houver. Essa é a etapa de desvirar. Depois dela há a etapa de manutenção, que só é considerada quando algum card jogado anteriormente menciona a manutenção. Depois da manutenção, a etapa de compra, aqui você compra um card, lembre-se, um card apenas. Note que a etapa de desvirar e a manutenção vem sempre antes da etapa de compra. Se você esquecer uma dessas etapas, pode ser embaraçoso pedir para seu oponente desvirar aquele terreno ou criatura depois que você já comprou um card para que isso não aconteça, aqui vai uma dica. Sempre mantenha um dado em cima do seu grimório, no topo do seu grimório, para não esquecer da sua manutenção, quando um efeito tem que desencadear ou qualquer coisa do gênero. E nos seus primeiros duelos vai ser útil para você nunca esquecer de desvirar o que precisa ser desvirado antes de você comprar um card. Temos duas fases principais, uma pré-combate e outra pós combate. Ambas são exatamente a mesma coisa, porém existem duas por motivos estratégicos. Você pode querer jogar aquela mágica poderosíssima depois de ver como seu oponente reagiu ao combate. A fase principal não é dividida em etapas, mas nela você pode jogar um terreno e todas as mágicas pelas quais puder pagar. Depois da primeira fase principal, entramos na etapa de início de combate. Nada acontece realmente nessa etapa, mas ela serve para que os jogadores possam jogar mágicas instantâneas ou ativar habilidades antes de passar para a próxima etapa, que é a etapa de declarar atacantes. Aqui o jogador atacante define com quais criaturas vai atacar o oponente. Depois vem a etapa de declarar bloqueadores é quando o jogador-defensor define quais de suas criaturas vão bloquear o ataque. Depois disso, passamos para a etapa de dano de combate. Aqui é calculado o dano que as criaturas causam umas às outras ou a jogadores. As criaturas causam danos de combate umas às outras ao mesmo tempo. Por fim, a etapa de final de combate é onde as criaturas que sofreram dano igual ou maior que sua resistência são colocadas no cemitério. Depois disso, passa-se para a segunda fase principal. A fase final se divide em final de turno, que permite aos jogadores jogar as últimas mágicas instantâneas ou habilidades antes do próximo turno, e a etapa de limpeza, onde as criaturas que sofreram dano neste turno são curadas, e todos os efeitos assinalados com até o final do turno são desativados. Note que a etapa de limpeza vem depois da etapa de final de turno. Isso significa que seu oponente ainda pode matar aquela sua criatura com uma instantânea antes do dano de combate dela ser removido. Jogar mágicas no passe é uma prática absolutamente comum entre jogadores de Magic. Depois de tudo isso passa seu turno e começa tudo de novo a mecânica do turno pode ser um tanto quanto complexo no início, mas basta jogar algumas partidas que ela se torna cada vez mais fácil de assimilar e cada vez mais automática. Quando você estiver jogando com um amigo, peça para que ele te lembre das etapas e das fases do turno. Com isso, podemos resumir o turno da seguinte forma. A fase inicial é onde você desvira tudo, cuida da manutenção e compra um card. As fases principais são os momentos em que você pode jogar um terreno e todas as mágicas pelas quais puder pagar. O combate é o momento em que se declara atacantes e bloqueadores e onde as criaturas causam dano de combate. A fase final é o último momento onde se pode jogar uma mágica instantânea ou habilidade, e por fim, as criaturas têm seu dano removido e todas as mágicas com efeito até o final do turno são desativadas. Gostou desse vídeo? Dê uma prova deixando um joinha aqui embaixo. Se você ainda não fez isso, se inscreve no canal também para não perder os próximos vídeos da Biblioteca de Alexandria. Tem alguma sugestão ou crítica? Por favor, deixe a gente sabendo aqui embaixo nos comentários. São vocês, através desses comentários, que fazem com que a biblioteca cresça e se torne um lugar com informação de cada vez mais qualidade para todos os Planeswalkers do multiverso. Muito obrigado por assistir esse vídeo e, ao sair, certifique-se que você não pegou o deck do seu amigo por engano. Até mais! Lembre-se de se inscrever no canal, curta esse vídeo e compartilhe com outros Planeswalkers. E lembre-se, a melhor maneira de aprender a jogar é jogando. Chame seus amigos. Para com isso!